Amigos do canal, nós estamos mais uma vez Indo até Minas Gerais Vamos visitar uns parentes Conhecer, se tudo correr bem, uma inscrita E descansar um pouco a nossa cabeça Saindo um pouco da nossa casa E como sempre, levando também Umas bênçãos para pessoas que estão precisando Está muito seco gente, demais, demais, demais, precisando de chuva Mas nós temos que ir, porque senão a nossa casa vai ficar numa situação Que a gente tem que ir entregando logo o que está guardado Para não ir ajuntando e depois não ter onde guardar Estou descendo aqui numa rodovia depois da cidade de Mogimirim E gravando aos pouquinhos a nossa viagem para vocês Tá bom? Como praticamente, se eu deixar gravando, vai ficar isso que vocês estão vendo aí na rodovia. Então, eu vou desligando aos pouquinhos, fazendo como eu sempre faço. Aí, eu vou colocando uns trechos para vocês e vamos fazendo essa gravação para vocês terem a noção de onde a gente está indo. Ok? Estou aqui com a Madalena. Quase para sair do estado de São Paulo Olha, meu Deus, quase é. Ó, na nossa frente ele tem um carro Quase que cai um, umas peças que tá lá, gente O rapaz tá socorrendo ele, mas parece que não tem muita experiência não, viu? Deus que abençoe que não caia Tá tendendo pra direita lá Bom, o assunto meu é o seguinte Eu e Dona Madalena, mais a minha neta Lívia, que hoje tá conosco Estamos ainda dentro do estado de São Paulo E eu passei ali atrás Só que depois que eu passei que eu me lembrei Tem uma roça de sorgo Não sei se vocês conhecem sorgo Mas dá uma pesquisada aí Vocês vão saber para que serve E eu vi um caminhão Colocando no chão Vários pneus usados e distribuindo a cada 50 metros, mais ou menos, uma pilha de 5... Pelo que eu vi lá, 5 pneus cada pilha. Aí eu olhei assim, daí eu entendi. O Adélio, meu amigo Adélio, querido Adélio, que vocês conhecem, o avô do Ariel, ele teve que fazer isso que eu vou falar. Naquela geada que deu, uma geada fortíssima que deu, ele passou a noite inteira com a família fazendo fogueira em roda da plantação de tomate para não perder e não perdeu, graças a Deus não perdeu aí eu me liguei o pessoal tá falando que tá vindo aí uma onda de frio isso e aquilo que luta tá apavorando a gente né Bom, provavelmente quando eu colocar esse vídeo no canal, essa onda de frio que eu espero em Deus que não venha se veio já foi então os pneus são para isso, gente. Eles colocam fogo nos pneus e o pneu, logicamente, depois que pega fogo, demora para apagar e ainda que tenha uma, é, uma geada, né? Essa geada simplesmente não vai prejudicar a plantação. Mas quem me ensinou isso... Seu Adélio É sabedoria da roça E aqui nessa região Está muito seco Mas muito seco E ali atrás Já tinha o pessoal lutando Para apagar um fogo No meio de um pasto. Daqui a pouco a gente chega no estado de Minas Gerais Eu tive que dar uma paradinha Ali atrás para amarrar Umas caixas que eu estou levando aqui em cima No mais a viagem está sendo Muito boa Madalena acabou de me servir um café quente, muito gostoso. E aí eu falei pra ela assim: agora, Madalena, eu quero uma banana. ela falou: mas banana com café? Vai, banana com café, uai. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Estamos agora adentrando a cidade de Guachupé. Qualquer hora dessa eu preciso dar uma parada aqui e gravar com o drone pra vocês que não conhecem conhecer. Como eu estou um pouco atrasado E nós não queremos chegar lá muito tarde Tá um pouco longe ainda É, porque dirigir naquela região lá eu conheço Tem muita curva perigosa e a noite não é bom Então o que acontece? Eu vou gravando o que eu posso Porque a gente não consegue gravar dessa vez e gravar da outra, tá bom? Ainda mais com o sol bem de frente assim, é horrível, né? Eu sei que não é bom, gravar com o sol na cara do gol é ruim demais Mas ali já vai melhorar um pouquinho porque eu vou descer para a direita E o sol que agora está à nossa esquerda vai ficar um pouco para trás Essa é a cidade de Guaxupé Ali atrás infelizmente já teve várias queimadas na beira da pista, isso que é difícil a gente aceitar você pode fazer, né? Ao sol, apesar do sol tá tão alto assim, já vai dar 5 horas da tarde. É realmente. Agora eu vou descer para a direita. Gente, o sol vai sair da frente da câmera. Tá bom. Eu gostaria de passar lá no centro para vocês conhecerem a cidade, como ela é bonita. Pelo menos eu acho a cidade bonita. Tempo atrás nós passamos aqui, fomos até a catedral, gravamos lá, fotografamos, mas nós não tínhamos ainda na época o nosso canal. Eu quero fazer isso com calma porque a gente tem que aproveitar os lugares que a gente passa Para registrar para vocês, né? Eu acho interessante esse pessoal de motorhome que às vezes sai para viajar. Tem um canal no YouTube e não para numa cidade que tem algo de diferente para oferecer, para mostrar. Não para, passa reto lá no treino e fala assim, estamos passando em tal cidade, estamos passando em tal cidade. O certo seria parar, ir lá, fazer uma gravação, por mais simples que fosse a gravação, ajudaria né ter uma noção da cidade. Aqui nós estamos passando... É, dentro da cidade Porque não tem como O asfalto contornar a cidade É aqui mesmo O caminho Caso contrário não tem jeito Agora novamente De novo outra vez O sol vai aparecer para vocês aí Mas eu vou deixar gravando, tá bom? Vou Desligar a câmera não Bom, eu quero dizer para vocês que essa viagem que nós estamos fazendo aqui é uma viagem que eu tirei uns diazinhos de férias e eu quero dar uma levar uma chegadinha lá onde eu vou, para levar minha netinha para ver as outras primas dela porque faz tempo que ela não vê, né? É, é, tá certo, os primos. Tem o um menininho lá, então agora passa os seus primos, tá certo? Tinha uma loja de artefatos para peão de rodeio. E eu comprei para a Madalena um chapéu muito bonito. Nós estávamos indo para um evento nesse. era Na verdade, nós fomos gravar um aniversário de uma jovem de 15 anos. E o tema foi isso aí, sabe? Gente, solta tá muito na frente, né? Aí passando aqui de outra vez. Eu parei lá, cadê a loja? Já tinha fechado Bom pessoal, aguarda só um pouquinho aí Que não vamos entrar para direita ali, tá? Em direção a Mung É isso? Estou lendo ali? Vamos para a direita Em direção a É. Esse semáforo, gente, não tinha também Claro. Agora esquece, esquece o sol, era, era aqui a loja. Acho que Acho que era. Bom, nós estamos agora saindo da, do centro, né? Sentido cidade de Muzambim devendo para vocês essa, eu também queria passar como eu gosto de passar, mas não foi dessa vez não, gente. Eu tenho até aquela amiga preciosa aqui, Dona Maria, minha e filhinha a Creusa. dela, a Creuza, eu vou ter que passar reto porque não dá para parar lá por causa do horário. e restaurante. Que pena não poder parar. Porque a gente para, o povo mineiro é um, um povo que parece que tem uma cola. A gente para e pensa que vai sair logo, fica grudado. Aí para sair demora. E é gostoso conversar com os amigos, né? Aí a gente fica nessa luta aí. Bom pessoal, então. Vou gravar aos pouquinhos e assim depois a gente forma um vídeo para vocês. para vocês e para nós. Nós estamos passando no que eu chamo Lusco Fusco, na cidade de Areado, chamada também de a capital do biscoito. Eu não sei se já foi reconhecida, mas o prefeito estava lutando por isso. Depois com calma eu quero passar aqui, mostrar para vocês também a beleza da cidade. E no trevo né? da cidade. Daqui aonde a gente vai não está tão longe mais. Daqui o que? Uma meia hora, 40 minutos, estaremos chegando lá. Se Deus continuar nos abençoando como está abençoando, isso vai acontecer. E já está começando a esfriar aqui, viu? É, de fato. Ainda continua, gente, muita seca. Uma grande pena o que nós vimos ali atrás. Pena é que eu não consegui parar para gravar para vocês, porque não tem acostamento na pista. Bananais inteiro queimado pela geada. E cafezais também. Umas partes não, outras partes sim. Mas olha... É, até a Madalena falou assim, bem de repente, a pessoa está desejando com tanto carinho... É, Colher o café dele esse ano, todo feliz da vida, já não vai colher mais. E não vai mesmo, viu gente? Vocês veem que judiação, vocês não acreditam. Torrou, torrou. E interessante que tem uns capãozinho totalmente queimado e, e próximo assim outros que não tá. Que não estão. Que coisa, viu? Mas é isso. A gente vai gravando aos pouquinhos, vamos conversando Gostaria que vocês estivessem conosco Quando nós estamos passando, mas eu sei que não é possível E dessa vez Encontramos poucos lugares queimados Quem segue o nosso canal sabe que na última viagem que passamos aqui Tinha muito fogo, mas muito fogo mesmo Porque fica seco demais, né, pessoal, desumando faz com que a natureza tenha que purgar o que não merece, né? Eu não sei se é cigarro, eu não sei o que que vem a ser, sei que estava muito queimado da outra vez. Bom, meus amigos queridos, chegamos em Conceição da Aparecida, onde nós temos nossa chácarazinha, que deve estar um mato brabo que só vendo, viemos bem devagar... Graças a Deus, tomando um cafezinho a bordo, comendo uma maçãzinha, comendo uma banana, que eu gosto bastante. E lá, vamos nós passar agora em bastante quebra-mola. Como é que chama isso aí? Em alguns lugares aí, aqui eu conheço como quebra-mola. Temos a nossa filha aqui também, Ele não falou, mas eu tô falando. É, nós viemos aqui filha a nossa e filha. de nossos netos. É, mas eu falei já ali atrás, sei que não prestou atenção. Realmente, vai ser bom para Depois de um banho Jantar e descansar o corpo Descansar o esqueleto oh, Botei primeirinho, ó, que beleza Agora a segundinha E vamos agora e Nós estamos com um carro aqui Que eu não falei nada a respeito, agora que eu lembrei Deixei meu carro com um irmão Muito querido E peguei o carro dele Emprestado, gente Veja vocês que um ajuda o outro, sabe? Um ajuda o outro. Porque eu tinha muita coisa para trazer. E o meu carro não ia caber tudo. Então ele me arrumou o carro emprestado. E nós estamos com a Blazer. Gostei de dirigir esse carro, viu? Estamos entrando por uma lateral da cidade. Para cortar caminho. E todo cuidado é pouco. Porque aqui é bem íngreme. Sabe o que é íngreme? Ladeirão mesmo, ladeirão Tem um gatinho ali Essa casa já está pronta Quando eu passei da última vez Estava em construção Olha só o movimento da cidade, gente Tá vendo? Beleza? Agora que tem uma ladeira Então o que eu vou ter que fazer O carro está carregado, um gato primeira E agora eu subo devagar Ladeirão, ó. Ó o ladeirão, ó, olha o ladeirão, ó. Não dá nem pra ver a estrada, gente. Não dá nem pra ver se vem ver um carro na frente. Essas caras devem ter. É um lugar muito gostoso, viu gente? Não sei o que, que vai dar, se nós vamos vir pra cá o ano que vem, papai do céu é que sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Essa pandemia mudou tanta direção das pessoas que a gente nem sabe vai acontecer na nossa vida, só sei dizer que são coisas boas, disso eu tenho Olha aqui, gente, chegamos. É outro carro. É outro carro, olha os netinhos. Vocês estão com frio? É a, a mamãe assim, Oi. Oi vovô. Oi. É a mamãe aqui. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A, a vovó, vovó. vovó não trouxe a biliqueta. Não ali. Não, não toche. A vovó Rosa que vai trazer a biliqueta. O Eu tô Que tem? Seu cabelo <risos> é natural. Alô, hum, vovô. Mãe. Vai descer, vovô? Vou. O vovô vou... vai descer por lá. Cadê o vovô vai descer. Espera vem aí amiga? que o vovô vai descer. Ai. Cadê sua mãe? Tô, tá, trocando de roupa. Vai, vem. Deus mãe. abençoe. Não dá pra filmar. aqui. <risos> então filma. Vai lá, vem cumprimentar o vovô. Ali, Ixi, vovô, eu um meu quando chegar. <risos> Dá um, um abraço primeiro. -não, tá? não, dá um abraço primeiro. Hum. abençoe, Deus meu lindo. Aí você cheguei abençoe. Desça, desça. Não, Vai compre... ah lá, cumprimenta o vovô. De vovó. Filma aqui, Dani. Eu cumprimentando ela. É, então. Tá bom, Miguel? Hum. Deus abençoe. Hum. Você já? Já completou a dan? Gostou Completou a dan? Já completou a dan? Não. Da eu que eu é não. Da então, Quer dizer, eu completei é, é. essa que que aqui. Deixa o vovô fumar. É, a tá grandona, né? É. A Cadê a mamãe? Nossos compara? netos. É a agora, agora é a minha Ai, vez, Bel. Muito tamanho, tamanho, Agora eu vou. Vai cumprimentar? É. A, a Dana me cumprimentou ainda. Vamos entrar? A parte é na sala, sentada. Vamos entrar? Vamos entrar? Vem, Elisa. Vamos entrar. Ah, vamos vai, Deixa eu